Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim? Ander. Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o teu coração Sim, eu irei Eu creio em Ti, que em mim E a Tua Luz verei A Luz Vem, eu Te farei Da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei, viverei A vida inteira, irá sim. Eternidade é na verdade O amor viver que a terra espera, quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor se eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos irei Vai construir, enfim, a paz A paz A paz